Eu não sei porquê, mas eu continuo gravando este jogo. Eu, sério, eu não me entendo. Eu realmente não me entendo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô meio doente, mas vamos gravar vídeo. Eu tenho que gravar vídeo pra sobrar vídeo até não sei quando. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Biel Alves e hoje vamos jogar de novo Five Nights at Freddy 4. Eu acho que no vídeo eu acho que no. no no vídeo anterior, não, no vídeo anterior foi um vídeo, lembrando, outra coisa, a classificação desse vídeo é para maior de 10 anos, então se você não tem 10 anos, vai assistir o vídeo da saga Minecraft, eu ia dizer pra assistir o vídeo anterior, mas o vídeo anterior também é para maior de 10, então vai assistir a saga Minecraft, eu não vou dar spoiler, e já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e deixando seu like, né, vai converter inscrito sério, deixa eu ver se tá gravando... Vai converter inscrito que estamos... Porque se chegarmos a mil inscritos, eu tenho uma surpresa. Isso mesmo que você ouviu, eu tenho uma surpresa. Eu já tenho sim um, uma ideia do que vai ser essa surpresa. Então, se você quer saber, se fica curioso com essa surpresa. Eu fico curioso mesmo, mas eu já sei o que é, né? Então, chama seus amigos, chama todo mundo. Cria uma conta, é rápido, é rápido. É só você fazer alguma conta lá no Google. É muito rápido, sério. Você fala, eu consigo fazer uma conta no Google em dois segundos, sério. Em dois segundos você consegue fazer sua conta. Pois é, incrivelmente como a tecnologia aumentou, né? Mas, então vamos lá. Vamos lá. Eu não sei porque eu continuo, que eu continuo gravando este jogo, mas... Ai, meu pai eterno, sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, New Game. Lembrando, como eu já disse, se inscreve no canal. E também, é, segue minhas redes sociais tá aparecendo aqui embaixo. Essas redes sociais aí que apareceu e também, outra coisa você quer receber conteúdo, conteúdos exclusivos aqui do canal? Primeiro, se você quer jogar comigo, a primeira pergunta, você quer jogar comigo? Você quer? Se, se a sua resposta foi sim se a sua resposta foi sim, baixa o Discord e clica no link aqui na descrição, aí você vai baixar o Discord e vai entrar no Biel Servidor o Biel Alves Servidor é só Biel Servidor mesmo, onde meio que você Vai conseguir participar de uma chamada Comigo, jogando ao vivo Isso nesse seu vivo E se você quer receber conteúdos exclusivos Se a sua resposta foi sim Você vai participar do nosso grupo De membros do Sparkle Onde você vai clicar no link na descrição Fazendo propaganda há Dois minutos de vídeo já Meu Deus Então, você quer Eu sei que você quer, eu tenho certeza que você quer Meu querido Nesses últimos dias eu tenho falado Muito que nem gaúcho Vamos lá, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eita! Vocês viram que os olhinhos do boneco me segue? Deixa eu passar... Eita, tá chorando, eita. Eita. Não, vamos começar que aqueles não são meus amigos. Aqueles ali não são meus amigos nem na China. Eita, preula. Ai, meu pai até. Vamos lá, eu tenho que sobreviver esta noite. Deixa eu ver se tá gravando, porque tem vezes que para de gravar do nada. E é um jogo de terror, então, tipo, por isso que o vídeo é pra mais de 10. Vamos lá. Meia-noite eu tenho que sobreviver esta noite. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada aqui. Tá bom, beleza, bora voltar. Vamos lá, onde é que eu vou agora? Bora virar pra trás. para trás tem absolutamente nada. Embora que eu vou tomar um susto, vou embora inteiro. Óbvio, mas é óbvio. Mas não tenho, eu não tenho a menor dúvida. Mas a menor dúvida. Nossa, eu escovei os dentes, mas eu tô com gosto de carne na boca. Pelo amor de Deus. Eu sei. Você quer é vegano, você não... Ai, vamos então deixar pra lá. Vamos lá. Bom, volta pra trás. Eu não tenho muito o que fazer nesse dia. Uma da manhã. Uma da manhã. Ai, meu pai eterno. Senhor, me socorre, senhor Pelo amor de Deus Você tem que clicar duas vezes, Gabriel Duas vezes Geralmente, eu Fico aqui pensando o é que eu vou falar nesses vídeos com vocês Porque não tem muita coisa que falar É só um jogo de terror que eu tenho que ficar interagindo com vocês Bom, eu tenho uma pergunta pra vocês Deixa aqui nos comentários É, Você quer que eu faça lives? Você quer que eu faça lives? Eu posso fazer live fazendo o Tetsch Como sempre, a câmera parou de gravar meu Pai Eterno A câmera parou de gravar, sério, eu perdi um minuto do vídeo Bora, um grito, volta Volta, meu consagrado Isso, muito bom E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Não tem, geralmente, não tem muita coisa pra fazer aqui São duas da manhã Duas da manhã Ainda não é a hora de De os monstros aparecerem Vamos lá Tem que ficar só vigiando a porta Primeiro vamos fechar a porta. Não, peraí. De flash, fecha a porta. Pronto, agora volta, Gabriel. Mano, tá calor aqui, sério. Vocês não tem noção. Se vocês vivessem na região aqui do... Eu nem... Ah, eu virei pra trás. Eita, três da... É a hora do monstro. Tem que tomar cuidado, Gabriel. 3 Três da manhã. Bom, enquanto eu tô embora aqui inteiro, você vai já deixando seu like, inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todos os vídeos canal, né? É bom fazer uma propaganda enquanto você tá num susto medonho, né? Mas... Ah, tá. Eu, no caso, eu acho que eu ocultei os botões. Meu pai eterno. O porquê eu não faço a menor ideia. Deixa eu ir pra lá. Eu quero ver o que é que tem aqui, querido. Tem... Ai, que isso, o jogo travou Liguei a luz e fechei a porta Mano, ficou tão aqui Eu tomei um susto Eu tomei um susto Que eu me borrei Eu me borrei inteiro Inteiro tem... ah, A pessoa tem que ficar só olhando aqui pra ver se não para de... Ah! Agora eu quase tive uma tacagem. Mano Respira, Gabriel bicho é esse? Como assim eu não perdi, velho? Ai Ai O bicho tá ali, mano Que bicho é aquele ali, mano Fica atento, Gabriel São quatro da manhã Eu vou me inteiro Eu vou me inteiro Eu vou Eu vou ah, ah, Senhor meu Deus, quando é maravilhado. Ai, eu não quero ver, eu não quero ver. Cinco da manhã, que ótimo. Muito bom. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Ai, meu Pai Eterno. O bicho tá ali, mano. Eu não entendi por que que eu não deu o não deu game over. Eu não entendi por que que não deu. Ali, eu tenho que olhar esse armário. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder e o um milagre acontecer. O bicho está ali, o bicho está ali. Seis horas da manhã. Não, eu não sei. Não são seis horas, não, Gabriel. Pelo amor de Deus. Volto. Cinco. Cinco da manhã. Até agora, na. Seis. Eu tive um ataque cardíaco no meio da noite, mas. Até agora, tudo ótimo. Tudo bom. Até agora, né? Mas no meio da noite, eu tive um ataque cardíaco que eu. Te... Eu devia ter ido para o um médico. Quatro dias. Quatro dez úteis. Mano, eu tô com medo desse negócio. You cannot. Ok, beleza. Eu tenho... Agora eu consigo sair. Olha, olha, olha. Olha esse boneco. Eu sou de Cristo. Eu sou... Você quer ouvir a palavra, senhor? Você quer? Você quer ouvir? Ai, meu querido. Você não é meu amigo. Você não é meu amigo. Sai daqui! Sai! Olha que aquele urso fica me seguindo. Não, mano. Eu tô com medo. Que isso? Que isso? Que isso? Eu quero dormir. Deixa eu dormir. Pra ver se passa. Ai, meu pai, quero. Até... até agora nada. Nada. Não, esses não são meus amigos. É o grupo formado pelo... Pelo, pelo cara lá Ai, meu pai eterno Eu tô suando aqui Que, não, não, que isso Você quer me matar, querido? Pra que? Pra Não Qual a necessidade? Por quê? Qual a necessidade Disso? Eu quero ser parceiro teu Tá ligado? Ah não, mano, ah não Ah não, velho ah não, mano, eu odeio essa bichinha Ah não, mano Eu vou deixar o celular aqui embaixo, eu vou tomar um susto Eu vou me borrar inteiro Fica, fica, fica aí Fica aí Fica, fica, fica Fica, vai ficar aí Não vai vir atrás de mim não, eu sou de Deus Ai É quem nem aquela piada lá que o povo inventaram Que é tipo É Era mais... Deixa eu lembrar aqui da piada enquanto eu vou tomando um susto, né era mais ou menos assim. Deus criou o 1 mais 1 e Satanás, o inimigo de Deus, é, criou a porcentagem e criou aqueles outros números e errado não tá, né? Errado não tá. Aí eu te olho. Ai, meu Pai Eterno. Ai, meu Pai. Eu tô chuando. Eu tô chuando. Eu tô chuando. Eu tô chuando. Olha o carro da pamonha. Não é para maior não. Ai. Eu tô com medo. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai demônio desse corpo que não te pertence, sai. Sai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí? Too bad? Por quê? Ah, eu passei. Não, não eu, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você quer mais vídeos como esse. Deu suando. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos aqui no canal. E lembrando, pra você que gosta dessas coisas, pelo amor de Deus. Faz, sai. Sai deste jogo. Sai. Sai. Então, até o próximo vídeo. Valeu.